Levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede Esteja atento à ministração da Palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual Eu sentir o teu perdão, sentir o teu amor Obrigado Jesus, tu és a nossa luz, a luz no meio da escuridão light of the world yes. you step down o quanto isso custou Thank you Lord for your nós sacrifice louvamos, on that Senhor. cross. We don't know the cost of that, but we love, we love you and worship you God. Ajuda-nos a ser gratos cada dia. Help us to be thankful every day. Ajuda-nos a reconhecer o teu perdão. Help us to recognize your forgiveness. A reconhecer o teu amor To Senhor. recognize your love. E que esse amor Senhor possa arder no nosso coração. Lord that this love would burn in our hearts. E que nós possamos te amar assim como o Senhor nos amou. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Te damos toda a honra e toda a glória. We give you all the honor and all the glory tonight. Amém, Jesus. Amen. New generation, levando a mensagem do evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual. Eu entendo que Jesus ele disse, "Vinde por todo o mundo e pregai todos uma vez mais. Welcome all of you once again. Deus abençoe, que Deus abençoe seu coração. Que God would bless your heart. Eu quero também agradecer a todos que nos acompanham ao vivo pela internet. I internet. Você tiver em casa uma Bíblia, pegue uma Bíblia. If you have a Bible in your home then get your Bible. Se não tiver uma, já está passando a hora de comprar. Hein? And if you don't have one then it's past the time to buy one you should buy one. <laughs> Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Uh, Vamos, abra sua Bíblia em João capítulo 9, Open your Bibles to John 9, 1. In verse 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? And his disciples Rabbi, blind? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Jesus Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Work eu me while it is day. Enquanto estou no mundo sou a luz do mundo. As Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. When he had said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva e blind man disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E ele disse a ele: Vá, wash no pool de Siloé, que é translated sent. Então ele foi e washed e came back, seeing. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto o que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Therefore, os vizinhos e aqueles que previously had seen that he was blind. Said, is not this he who sat and begged? Uns diziam, é este outros? Parece com ele, dizia, Some eu, said, ele dizia, eu sou. Like Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos, se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, homens um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me vai ao tanque de Siloé e lava-te então fui lavei e vi He answered and said A man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me Go to the pool of Siloam and wash so I went and washed and I received sight Disseram-lhe Disseram-lhe pois onde está ele respondeu não sei And they said to him Where is he He said, I do not know. Que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações, amém. Que Deus abençoe sua palavra lida nos nossos corações, amém. Queridos, eu quero que você veja comigo hoje o perfil dessa pessoa que foi curada por Jesus. Jesus. Quem era esse homem? Nós não sabemos exatamente quem era esse homem. Exactly mas Jesus andava em um, um lugar onde é a, a sua terra, a sua pátria. Jesus Jesus estava em Israel. Jesus was in Israel. E o povo de Israel era conhecido como o povo de Deus. And the of were known as the of God. E este homem cego, and this blind man, ele, ele ficava em um lugar onde passava muita gente. E onde era este lugar? Where was that place? Na porta do templo. It was at the door of the Porque naturalmente havia um entendimento, e até hoje existe esse entendimento. Porque havia um entendimento, e ainda hoje há esse entendimento, é, onde as pessoas estão mais movidas a ajudar umas às outras. Estão mais dispostas, com coração aberto. Mas este homem estava na porta do templo pedindo esmolas. Mas este e eu imagino que havia muitas outras pessoas na mesma condição na porta do templo. And I imagine there were many other people at the temple. Porque em Atos capítulo 3 fala a história de um homem que era coxo que também estava na porta do templo. Ele era coxo, ele estava na porta do templo. also. At the door. Esse era o lugar predileto. Era, vamos dizer assim, o, o vamos dizer assim, o lugar de, de, acho que eles disputavam lugar na porta do templo. Mas parece uma contradição, porque também o templo significava a casa de Deus o casa do Era o um lugar onde as pessoas falavam em nome de Deus Era o um lugar onde se buscava a presença de Deus E onde está essa contradição? Era para não haver pessoas doentes naquele lugar Não que não era o um lugar próprio para pessoas doentes Não que não o lugar para pessoas doentes mas era de se perceber que as pessoas chegassem naquele lugar que recebessem a cura. Mas... Quando nós vemos a história desse homem well, when we see this man's story, Se você lê mais à frente no capítulo 9, if you read ahead in 9 Você vai ver que aquele homem já não era mais uma criança You'll see that man was no longer a boy. E aquele homem já tinha uma certa idade And he had a certain age already. E a Bíblia diz que ele era um cego de nascença Eu não sei quantos anos ele tinha I don't know how old he was. Mas ele, eu quero que você entenda que ele não era uma criança Mas eu quero que você entenda que ele não era uma criança mas ele viveu toda a sua vida até aquele momento como um cego. He lived his entire life until that time as a blind man. E eu quero que você pense nisso nessa noite. Porque muitos de nós temos vivido durante toda a nossa vida talvez com um problema. with a problem. Com uma situação difícil. situation. Para uns a situação difícil é uma enfermidade. For Talvez a cegueira. Perhaps Talvez o problema um outro problema físico Pessoas que não conseguem andar E pessoas que buscam a Deus Como eu disse, ele era israelita Ele estava no meio do povo de Deus Então existem também hoje muitas pessoas na mesma situação Pessoas que vão à igreja Pessoas que amam a Deus Pessoas que nasceram em um lar evangélico Pessoas que nasceram em um evangélico e pessoas que buscam a Deus com um coração sincero. Alguns domingos atrás, vocês se lembram da, da Bianca que veio aqui, tocou, tocou ago, o piano, piano e cantou uma música. And Fala espanhol, fala por, fala inglês. She Spanish and English, mas ela nasceu com um problema físico. But she was born with a problem. ela e, e nós todos podemos ver isso. And we can all see this. E às vezes nós ficamos nos perguntando. Como pode uma pessoa que busca a Deus. Uma pessoa que ama a Deus. Uma pessoa que ama Deus. God, sofrer tanto. Suffer so por que que Deus é tão ruim que deixa essa pessoa sofrer? Why is God so bad they would let that e às vezes o nosso problema não é nem tanto um problema grave como esse. E nós também estamos junto com aqueles que estão reclamando diante de Deus. Por que eu sofro tanto? tanto? Quantos já fizeram essa pergunta Quanto aqui? Quantos já fizeram essa pergunta? Ai, Senhor, por que eu sofro tanto? Oh, Senhor, que eu sofro tanto? No Brasil eu sofria. Brasil, eu sofri. Aqui eu sofro. Ai, Senhor, não aguento mais esse Bem, sofrimento. Senhor, eu não posso é muito importante nós entendermos os propósitos de Deus. E eu, esse texto, Jesus fala, nesse texto Jesus fala de muitas coisas. Text, Jesus Eu quero que você entenda que o propósito que João escreveu este evangelho. understand Quem sabe qual é o propósito? Hã? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. lá no finalzinho do livro você encontra abra sua Bíblia em João Open your Bible to John. Se, se você já está aberto em João, well, vá should... para o último capítulo If you John, go to the last se você está em casa e está com a sua Bíblia, vá também ok? All right? preste atenção Pay attention versículo 25, versículo 24. Verse 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas. This is the disciple who testifies of these things. E sabemos é, é, é, desculpa, é, dessa, e as escreveu. And wrote these things. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. And we know that his testimony is true. Aí ele diz Uh, no versículo 25 há porém ainda muitas coisas says, que Jesus fez Jesus did, e se cada uma das quais fosse escrita one one, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem agora vá para o capítulo 1 de João agora John No capítulo 1, João começa a falar sobre, ele fala sobre Deus, John God, e ele fala sobre Jesus, talks about Jesus, mas no versículo, veja bem comigo aqui, here, no versículo 34, 34, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E eu que é o de propósito que João escreveu o livro de João. Ele escreveu para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E ele então escreveu as coisas que mostravam que Jesus é o Filho de Deus. Essa era uma preocupação principal de João. This was John's e por isso então ele escreveu muitas coisas importantes para nós. And for that he wrote many important for us. E às vezes nós... Eu quero que você pense nisso, por que, é que eu estou citando isso? Ask, why am I, why am I this? porque muitas vezes nós queremos que o mundo gire em torno de nós. nós queremos que todas as coisas to around us. we want all things esteja ao nosso dispor to be at our, at our hand. E não, e não é assim, porque todas as coisas têm que estar girando em torno de Deus, have to be God, em torno dos propósitos de Deus. E qual é o propósito de Deus? É muito importante nós pensarmos nessas coisas. Porque quando things. nós começamos a pensar nisso, this, nós saímos do centro center, e Deus entra no centro. Quem é o centro da sua vida? Nesse texto in this text, os discípulos não entendiam isso the didn't that. essas coisas que eu falei desse homem cego these that I said about the blind man, eram as coisas que estavam na cabeça dos discípulos de Jesus eles estavam ali na porta do templo they were there at the temple, e eles quando viram aquele homem cego and they saw that blind man, eles fizeram uma pergunta para Deus para Jesus, asked, they asked Jesus a question. qual foi a pergunta que eles fizeram para Jesus no well, João 9 capítulo Capítulo 9, versículo 2. Qual foi a pergunta? Ele disse, quem pecou? Qual era o conceito que eles tinham? Que todas as coisas que aconteciam conosco, coisas más, eram o que Consequências dos nossos pecados. E qual foi a resposta de Jesus? Nem ele pecou. E nem os seus pais pecaram. Isso, eu acredito, que acabou com a teologia dos discípulos. Eu acredito que... Put an end to the e às vezes acaba com a nossa teologia também. And sometimes né? it puts an end to our theology as well. Que às vezes nós queremos fazer as pessoas se sentirem culpadas pelo que elas fizeram. E através desse sentimento de culpa provocar neles um sentimento de arrependimento. And through this feeling of guilt, we want to somehow incite them to repent. Mas eu acredito que existe um propósito muito maior de Deus através disso. But I e Jesus estava aqui na terra. Jesus was here on earth, e Jesus precisava de algo muito especial. Jesus não precisava de comida. Jesus, não precisava, de comida. Jesus não, precisava rico, não precisava ser rico. Mas Jesus precisava ser confirmado como filho de Deus. O propósito dele depois que ele começou o seu ministério era revelar ele mesmo aos homens como sendo o Messias de Deus. E este continua sendo o propósito de Deus até hoje. Deus, Jesus quer se revelar como o Messias de Deus para a sua vida. As Porque enquanto essa verdade, quando, enquanto essa verdade não se torna realidade da nossa vida, a in our lives, Nada acontece na nossa vida. In our lives. Ah, eu quero que você entenda isso I want, por essa história. I want you to that this story. A resposta de Jesus foi... Jesus was, que qual era o propósito daquele homem ter nascido dessa maneira, irmãos? Qual era? Para que se manifeste... Em quem? Você está com a sua Bíblia Está com a sua Bíblia aberta? As últimas palavras do versículo 3. These are the last words of verse O que, que diz? What does it say? Para que a glória, as obras de Deus se manifestem em quem? Says, that the works of God be e in quem, who? quem? é nele aqui? And who is him that it speaks of here? No cego. Of the blind man. Eu faço uma pergunta para você. I ask you a question. Jesus pode manifestar a glória dele sem precisar de nós? Can Jesus manifest his glory us? É claro que pode. Of he can. Mas ele queria revelar as obras de Deus na vida daquele homem. But he to God's glory in that man's life. Mas quantos anos de sofrimento? But how many years of suffering? Sofrimento mesmo. Real suffering. Além de cego, Along, aside from being blind, aquele homem era um mendigo, irmãos. That man was a tem é algum entre nós aqui que é mendigo? <risos> Alguém já foi mendigo aqui? Nós, por mais difícil que tenha sido a nossa situação financeira, eu acredito que nunca terá sido tão difícil como a vida de um mendigo. É verdade ou não é verdade? Deus faz algumas coisas que parecem ser injustiça. Mas Deus queria revelar a Sua glória, as Suas obras, to his glory, his na vida daquele homem e todas as coisas que acontecem conosco. And that with us. Quer sejam boas, quer não sejam boas, Deus pode transformar. Em obras para a sua glória. God can them into works for his glory. Você crê nisso ou não, você crê? ou não? Eu creio nisso. Sabe por que, irmãos? Nisso, por quê? Porque quando nós estamos mergulhados em uma, difícil, nós estamos em uma situação difícil. O que é que nós temos que fazer? Orar a Deus. Pray to God. E como é que nós chegamos até Deus? Qual é o caminho até Deus? Jesus disse: Eu sou o caminho. God Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele diz: Ninguém vem, says, Ninguém vem ao Pai. Senão por mim. Jesus, a Bíblia diz que não existe nenhum outro mediador entre Deus e o homem. The Bible says there is no other mediator between man and God. E quem é? A Bíblia mesmo responde. And who is that? The Bible itself answers. Jesus Cristo. Jesus Christ, homem. the man. É importante nós guardarmos essas essas esses fundamentos no nosso coração. It's important that we we keep these These foundations in our hearts. Jesus então o que que ele fez com aquele homem? Jesus curou aquele homem. Jesus that man. A glória de Deus foi manifestada através daquela obra. God's glory was through that work. Alguém poderia curar aquele homem could, da maneira como Jesus curou? Could have that man the way Jesus him? Jesus usa algo muito estranho. Jesus very Jesus cospe no chão. He spits on the ground. Faz lama, faz he, lodo. He makes clay. E o que, é que ele faz? Passa no olho daquele homem. No não irmão. Gross, huh? <risos> Muito. very. E Jesus diz: Agora vai lá e te lava and lá no Jesus says, Now go and wash E aquele homem foi. And that man went. Você sabia que quando Deus quer fazer coisas na nossa vida? Muitas vezes Ele usa situações para desafiar a nossa fé. Às vezes são coisas muito simples e nós não queremos fazer porque é muito simples. Às vezes nós ficamos com vergonha de fazer as coisas que Deus quer que façamos. Mas quando Jesus fala algo para nós, nós temos que entrar em obediência, irmãos. Existe algo muito importante que eu quero que você entenda nessa noite É preciso obedecer a palavra de Jesus Para que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas Para que Jesus Cristo, Deus, seja revelado nas nossas vidas a revelação de Jesus Cristo no meu coração está a um passo. The revelation of Jesus Christ in my heart is one step. Um passo daquilo que eu tenho que fazer. One step of away from what I need to do. Não é que eu não quero entrar em, em, em discussão com com os calvinistas. It's not, it's not that I want to argue with Calvinists. <risos> o que eu quero que você entenda é que eu, minha, eu faço eu coloco isso de uma maneira diferente. Você quer que Jesus Cristo, Filho de Deus, se revele na sua vida? Quem quer? Eu quero. Todos os dias. E como nós vamos receber essa revelação? Quando nós... Entramos em obediência quando, ao que ele, em obediência que ele diz. Mas nós queremos inverter a ordem das coisas. Eu quero primeiro ver. Depois eu vou crer. And then I'll Se aquele homem não crescesse no que Jesus falou. Se aquele homem não confiasse na palavra de Jesus. If that man Jesus word, ele ia pegar um pano e falar, eco. You know, Por que você fez Why isso? Did you do this? Você não podia pelo menos só dizer assim, me Está curado em nome, said, em nome de Jesus in the, mesmo, né? <risos> e eu, eu ia ficar curado? Domingo passado eu falei aqui da filha do centurião. Last Sunday I spoke of the centurion's daughter. Que Jesus pegou pela mão dela e disse, levanta a menina. E a vida voltou para a menina. And life came back to that girl. Não foi isso que eu falei? Isn't that what I said? E agora Jesus faz essa sujeira... E manda o homem se lavar. Sabe qual é a diferença? É que a menina estava morta. É that E esse was dead, homem aqui não estava morto. But this man was not dead. Ele era cego. He was blind, Ele era mendigo. He was a beggar, Mas ele não estava morto. But he wasn't dead. Às vezes nós também nos encontramos na mesma situação. We find in the same nós estamos em uma posição em que pensamos que que somos os piores do mundo. We of e que não podemos fazer nada. E que Deus tem que fazer tudo na nossa vida. Não. No. Jesus, quando Ele nos encontra em uma posição position, aquela posição que às vezes estamos debaixo de um problema kind of kind of problem, debaixo de uma situação. Mas ainda não estamos mortos. Não mortos ele, nos então ele nos desafia. É por isso que muitas vezes somos desafiados. É que, vezes, somos, desafiados. somos desafiados a nos levantar. Nós somos desafiados a ir ao tanque se lavar. Nós somos desafiados ao tanque e se lavar. Irmãos, eu quero que você entenda que tudo isso que estava acontecendo fisicamente. Eu quero que você entenda que tudo isso que estava acontecendo fisicamente. Tinha uma analogia espiritual muito forte. Had a, very strong spiritual analogy. a analogia é a seguinte. The is the Preste atenção. Aquele homem nasceu cego. That man was born blind. Estava na porta do templo. He was at the door of the e era um mendigo. And he was a okay? All right? Espiritualmente, nós também nascemos mortos. We como é isso, pastor? Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Nós somos pecadores por natureza. Então, nós, de fato, nós, nós mesmo quando criança, mesmo que não tenhamos coragem, Cometido um pecado Even if we committed a sin, Nós temos a natureza do pecado we have the nature of sin. E a Bíblia diz que os nossos pecados Eles eles fazem a separação entre nós e o nosso Deus a Bíblia diz que nossos pecados nos Us and God. Então espiritualmente nós nascemos com uma cegueira. So we were born blind. Em, em Atos capítulo 26, abra sua Bíblia em Atos capítulo 26, so open your Bible to Acts, 26. e preste atenção no que no que Jesus fala para Paulo. And pay to what Jesus says to Paul. Paulo está contando o que aconteceu com ele quando Paul, ele ia a caminho de Damasco. Está em Atos 26. In Acts 26. Quem encontrou diga Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Didn't find mercy. Atos 26, a partir do versículo 17. Acts 26, starting in verse, 20, verse 17. Eu quero só resumir. Um, um pedaço da história. Paulo estava preso. Paul was, was e ele estava na presença do, de um homem chamado Agripa. E esse homem era rei. E ele começou a contar para esse rei o que havia acontecido com ele. No dia em que ele encontrou-se com Jesus. Jesus. E Jesus começou a falar algumas coisas para ele. E olha o versículo 16, Jesus manda ele se levantar. E veja bem, no versículo 17, look, 17 é, Jesus, Jesus fala para é, Jesus entrega uma responsabilidade para ele. Jesus gives him a responsibility. Ele Jesus está fazendo o que com ele no versículo 17? What is Jesus doing with him in verse 17? Está livrando ele do povo. He's freeing him from the people, dos gentios? From the From the e agora está enviando ele também aos gentios. And now he is also sending him to the gentiles. Qual é o propósito? Por que que Jesus está enviando ele para os gentios? Qual é o, qual é a, qual é a missão dele no versículo 18? What's his in verse 18? Hum, alguém está com a Bíblia aberta? Have their Bible open? Então pode falar. Then you can say it. Uh -huh. To open their eyes, in order to turn them from darkness to light. E por que Jesus queria que ele fizesse isso? Para que eles recebessem Receive, remissão dos pecados of sins, e herança entre os que são santificados an pela fé em Jesus Cristo. Preste atenção, por que, que Jesus falou para Paulo abrir os olhos das pessoas? Por que que Jesus falou para Paulo tirar eles das trevas e levá-los para, levá para a luz? Do poder do diabo até o poder de Deus. Porque quando nós nascemos fisicamente, ainda que nós possamos enxergar com os nossos olhos físicos, não podemos enxergar com os olhos espirituais. As pessoas não conseguem ver Jesus como Filho de Deus. Não conseguem ver Jesus como o Salvador do mundo. Por quê? Porque os seus olhos estão cegados e é necessário que haja uma intervenção espiritual para isso então Jesus estava falando com Paulo eu And quero, eu vou fazer isso com você eu vou te enviar aos gentios I'm you to the Gentiles, para que você lhes abra os olhos so that open their eyes. ou seja, quando Jesus encontrou aquele homem so na porta Jesus, do templo Jesus, found that man at the temple, Jesus estava manifestando a sua glória não somente no, no sentido físico Not in the sense, mas Jesus estava falando uma parábola espiritual parable, um homem que estava aparentemente tão perto de Deus so God, perto da casa de Deus Lord, mas, God's God's house, mas não recebia de Deus a, assim também tem muita gente que está tão perto de Deus so so God, perto da igreja church, perto de tudo que é de de Deus. To that is of God, muitos nasceram num lar evangélico. Mas não conseguiram receber a revelação de Jesus Cristo. But they could not Jesus Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Os seus olhos estão cegos todavia? Their eyes are still blind. Preste atenção. But Abre a sua Bíblia. Open your Bible. Ainda. 2 Coríntios 4. Still in 2 Corinthians 4, versículo 4. Verse 4. Às vezes nós não entendemos, irmãos. We don't Por que, que nós desfrutamos tanto da vida com Deus? Por que, que nós vemos tantas coisas espirituais? E, e quando você tenta compartilhar isso com alguém that somebody, que não crê, that believe, qual é a reação dessa pessoa? What's that você está ficando louco. You're, you're crazy. You're crazy. <laughs> Como é que você pode crer nisso? How can you é não é verdade. Isn't that true? E você fica, você fica até com, você fica com medo de compartilhar coisas que Deus está te mostrando. And you even become afraid to share things that God is showing you. Você fica com medo de, de falar para pessoas que você conhece. You become afraid to share with people that you know. Que de fato Uh, Deus agora está transformando a sua vida. That, in fact, God is now your life. Porque as pessoas não entendem. Eles vão dizer assim. This is what say. Ah, então quer dizer que você fez tudo aquilo de errado no passado. E de repente você fez isso se converteu. And you did this, you e agora você é uma pessoa boa. And now you're a good Eles não entendem. They don't não aceitam. They don't it. Por quê? Porque acham que por todas as coisas ruins... Que nós, fizemos, pensam, que nós fizemos. Nós temos que sofrer pelo resto da nossa vida. Eu tenho uma novidade para contar para você. Quando você se encontra com o Messias, revelado, encontra o Messias revelado. Quando ele abre os seus olhos. Quando você o obedece. Você o obedece e lava os seus olhos. E você, os seus olhos e, você e você começa a ver. A sua vida se torna muito melhor. Estou falando alguma coisa que não é verdade? Quem era aquele homem? O que ele fazia para viver, irmãos? Pedir esmolas. He would ask for Alguém gostaria de, de se tornar um mendigo? Alguém <risos> Mas espiritualmente muitos de nós somos como mendigos. Spiritually Sabe como é que muitos de nós vivemos? Como nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus. Como nós não conseguimos às vezes alcançar as coisas de Deus. Nós viramos assim, nós ficamos assim. Por favor, você que é mais perto de Deus Faz uma oração para mim Para ver se Ele te escuta Não, não estou dizendo que é errado pedir oração Eu peço orações por mim I ask for prayer for myself, E é certo, a Bíblia diz Orar uns pelos outros Mas às vezes nós vivemos das migalhas espirituais But sometimes we just live on the leftovers in Quando Deus Speaking. tem uma mesa completa Para nós Quando Deus tem uma mesa completa não é tão bom trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, o próprio sustento? Isn't it good to work and earn your own Ou você prefere viver pedindo dinheiro? Or do you to live for money? Você lembra quando você era mais jovem que tinha que pedir dinheiro para o seu pai? Nossa! Tinha que fazer uma cara de bonzinho para o papai, né? Oi, pai, tudo bem? Eu não vou te beijar, não se preocupe. <risos> Ai, pai, nossa, eu te amo tanto, né? Oh, Dad, I love you so much. Ai, não é assim que a gente faz. Isn't that what we do? Não? Né? Right? Faz uma coisa para agradar o pai, e depois isso, oh, pai, estou precisando. We né? do something to please our dad and then say, tra... oh, Dad, you know I need this. Que trabalho, né? What, what, how much work is that? Mas quando você tem dinheiro, você não precisa pedir. But when you have money, you don't have to ask, é? right? Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer que, que nós tenhamos com Ele. And that's the kind of relationship God wants us to have with Him. Que tipo de relacionamento? What kind of relationship? Saiamos da condição de mendigo espiritual. condition isso, é, isso é possível quando nós abrimos os nossos olhos. that's only possible when we open our eyes mas para que os nossos olhos sejam abertos Não há outro meio a não ser quando Jesus Cristo abre os nossos olhos. There's no other way except for when Jesus Christ opens our Como eyes. Eu posso então ter os olhos abertos por Jesus? So how can I then have my eyes open for Jesus? Preste atenção, irmãos, no capítulo 4 de 2 Coríntios 4. Pay attention here in 2 Corinthians 4 verse 4. isso é a palavra de Deus, não é não são conceitos. It's not just Isso é para quem crê. This is for those who believe. E se você crê, and Deus diz tudo é possível que crê. The Bible says all things are possible for those that believe. Esse Jesus está curando ainda hoje. Jesus is still today e continuará. and will continue. Ele abre o entendimento. He opens Olha, veja que o versículo, o versículo 3, 2 Coríntios 4. É, 2 Coríntios 4, versículo 3 agora. 2 4, verse 3. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para, que, para os que se perdem está encoberto. Paulo está dizendo, se, se o Evangelho, que é a glória de Deus, ainda não foi revelado. So gospel, God, God, revealed, por que, que não foi revelado? Por que está encoberto? Por que está encoberto? O versículo 4 responde. O versículo 4 diz: Nos quais? De quem são esses quais? Diz, são as pessoas que estão perdidas. Diz o Deus deste século. Que fez o quê? Cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz. Do evangelho da glória de Cristo. Que é o que, É a imagem. Who is the image de quem? Of who? De Deus. Of God. O evangelho é o quê? The is what? A imagem de Deus. The image uh -huh. of God. In, no, no evangelho de João. Filipe começou a seguir Jesus. Jesus. E... Depois de seguir Jesus por algum tempo, for some time, ele ele fez ele fez um pedido para Jesus. Jesus a Qual foi o pedido que Filipe fez para Jesus? Jesus? ele disse, Jesus, Jesus mostra-nos o Pai. Show us the Father, e isto nos basta. And this shall be enough. Quem se lembra dessa passagem? Mostra-nos o Pai. Show us the Father. Isto é suficiente para nós. And this is enough for us. E a resposta de Jesus. And Jesus answer, Felipe olha para ele. F Philip to him. Mas há tanto tempo você está comigo? He, and Jesus looked to him and said, How long have you been with me? E você não tem visto o Pai? And you haven't seen the Father? Ele disse: aquele que me vê a mim. And he says: he who sees me. Vê o Pai. Has seen the Father. Jesus diz: Eu e o Pai somos um. And he said, I and the are one. Preste atenção, irmãos. Pay attention to this. Muitas vezes nós estamos tão perto de Jesus. Many times we are so close to Jesus, Ainda estamos buscando. But we're still seeking him. Mas por quê? But why? Segunda Coríntios 4:4. Corinthians 4, 4, O o Deus deste século. Cega o entendimento. Blinds the understanding para que as pessoas não vejam o evangelho. So that people will not see the gospel. Se eles não veem o evangelho, If they don't see the gospel, eles não veem a glória de Deus. Eles não vem a imagem de Deus They don't see God's image é importante nós entendermos isso porque a cegueira espiritual não está só lá fora nas pessoas que nunca pisaram os pés em uma igreja mas em muitas pessoas que vêm à igreja se nós não buscarmos a revelação de Jesus permaneceremos cegos irmãos, eu quero que nós quebremos a cegueira da nossa vida e o que eu devo fazer pastor vou ficar na porta do templo quando Jesus passar And when Jesus comes by, aí pronto then that's it. não, não é isso no, clame it. a Jesus. Out to Jesus lembra do cego no caminho de Jericó o que era que o cego fazia no caminho de Jericó pedia esmolas mas aí ele ouviu que Jesus ia chegando Jesus was Quando ele percebeu que Jesus estava ao alcance da sua voz. O que foi que ele fez? What did he ele gritou. He yelled, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Have mercy on me. E aí o que, é que falaram para ele? Cala a boca. Eles disseram para ele, up. <risos> Não incomoda você está perturbando o mestre. Bother, you're, you're e ele que foi que fez? Clamava what did he do? Glamava mais alto. He cried out even Cala a boca. Shut up. E ele gritava mais alto. Even e o que eu quero que nós entendamos é que se nós não clamarmos. If we don't cry out, se nós não buscarmos. We seek, permaneceremos cegos. We will blind. Mas aqueles que recebem a revelação de Jesus. But those who this revelation from Jesus saem do estado de mendigo espiritual. Saem do estado de mendigo espiritual. Good. <risos> okay. E ele passa agora para um outro nível. And then they go to level. Qual é o nível? What's that level? o nível? O nível de servo de Jesus Cristo. The level of being Jesus Irmãos, eu, eu fico maravilhado com esse texto de João 9. I at this text in John 9. Porque nós isso mostra a nossa condição. Isso mostra quem nós somos. Mas mostra também quem nós podemos ser. Mas nós precisamos escolher o que nós queremos ser. Eu sempre fico pensando, se esse homem... Permanecesse a sua vida, pensando assim, que Deus é muito mal. Por que eu nasci desse jeito? Eu nunca fiz nada errado para poder merecer isso. Esse homem talvez teria morrido cego. Mas eu quero que você entenda uma situação. Apesar de tudo isto, ele cria no seu coração. Porque ele, a, a do Porque ele obedeceu a voz do Mestre. Você, às vezes, quantas coisas mínimas Deus quer que nós façamos. Mas sabe o que, é que nós pensamos muitas vezes? Isso é bobagem. Oh, that's just silly. Eu não vou fazer isso. I won't do that. Eu não creio. I don't Eu não vou. Eu não vou. Não está vendo que eu não vou fazer uma coisa dessa? Can you see, I'm not going to do that. Mas às vezes o que Deus pede de nós são coisas tão simples. What God asks of us is so simple. Mas funciona, funciona como uma chave. But it works like a key. Que abre as portas. Opens the doors. Irmãos, e quando Deus começa a se revelar a nós. And when God to us, algo extraordinário acontece. alegria vem para o nosso coração. Agora Deus nos dá a condição de trabalhar e conseguir o nosso próprio sustento. E Deus nos dá mas nós muitas vezes nós não queremos entrar na área mais secreta de Deus. Porque para muita gente a condição de mendigo é muito confortável. É ou não é? Eu, eu já vi falar de tantas histórias so de pessoas que se fingiam de cegos e entravam nos ônibus e pediam esmolas. De dia eram cegos at the, at the durante o horário de trabalho. During the work day, during the eu me lembro de uma work. história que que eu vi nos jornais. I a story I read in the que uma mulher com uma criança. A woman with a child, ela ela ia de carro para um setor do centro da cidade. E ali ela descia, entrava num banheiro público. E, e quando saía estava travestida em caráter em, em um, um, uma personagem como mendiga. And then she would leave the bathroom and she was dressed like a beggar. E ela passava o dia pedindo. She spent the whole day Até que, depois de alguns dias, alguém começou a observar e ver o que estava acontecendo. E filmaram essa mulher. And they this woman. E ela chegava muito bem vestida, de carro e tudo. She would in her car, very well and e aí, quando saía do banheiro, era uma mendiga, uma verdadeira, um mendigo como outro qualquer. E ganhava muito dinheiro. And made a lot of Até que a polícia parou <risos> às vezes também nós também, nós queremos fazer a mesma coisa porque é fácil quando outros e oram por nós é fácil quando quando nós recebemos o apoio, é o apoio daqueles que supostamente tem obrigação de nos ajudar espiritualmente mas Deus nessa noite está falando para nós speaking o Senhor Jesus, that the Lord Jesus, a imagem de Deus, image God, quer se revelar para nós, abrindo a nossa visão vision, para que agora não sejamos mais mendigos e passemos a condição de adorador. Adores, e é o que aquele homem, aquele homem passou a testemunhar. And that's what that man e a Bíblia, a Bíblia diz aqui no versículo 9, The Bible says here in verse 9. Que a vida daquele homem mudou tanto. That that man's life changed so que much quando as pessoas olhavam para ele. That when to him, diziam, é ele? They said, Is that him? Não, não é ele. No, that's not him. Se parece com ele. If it looks like him, ah, mas... Está diferente. But, but he's still, it's a bit Outros diziam, é ele? But some said, yeah, that e, is alguns, him. e alguns chegaram para ele. And him. É você? Is that you? É, sou eu. And he said, yes, e o que aconteceu? What você não era cego? You blind? Que foi a resposta que ele deu? What was the he gave? Versículo 11. O homem chamado Cristo. Jesus. A man Jesus. O homem chamado Jesus. Jesus. Que foi que ele fez? Fez lodo, ungiu os meus olhos e me disse: vá ao tanque de Siloé e lava-te." He me, Que foi que ele fez? Ele disse: "Então fui e lavei-me e vi." So I went and washed and I que Deus abençoe o seu coração. That God would bless your heart. Que Deus renove a sua visão. God would restore your vision. Que Deus alegre o seu coração. God would bring joy to your heart. Porque esse mesmo Jesus está vivo, Is alive. está aqui. He's here. Eu conheço muitas pessoas que ele tem aberto os olhos. And I know many people who have had their eyes open by him. E que antes nós olhávamos para essas pessoas. And before we looked to these people, we looked at these people mas que agora quando olhamos para elas now, them, estão transformadas renovadas renew, muito, por último eu quero só dizer algo às vezes nós pensamos que Jesus é só para a vida financeira sometimes Jesus life, Não. muitas pessoas têm boa condição financeira mas estão despedaçados But they are in pieces, emocionalmente, nos seus relacionamentos, em muitas áreas de sua própria vida. Quando Jesus abre a nossa visão, Deus opera uma restauração completa. Vamos ficar em pé. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu quero que você pense na sua condição. Você mesmo, faça uma reflexão de você. Como está o Cristo revelado na sua vida? Quais são as experiências que você tem tido com Jesus? Quando eu falo de experiências, eu falo de você dobrar os seus joelhos na sua casa. House, e você pode ou aqui, onde você quiser. Here, like, você pode dizer Jesus, eu quero que tu abra a minha visão. Say, eu quero que tu te reveles a mim. Se você quiser faça isso agora. Ele fará com você. He will do that with you. Ele se revelará para você. He will to you. Não fique buscando ou pensando thinking, que talvez você é tão injusto ou tão impuro que não possa receber essa revelação de Jesus. Ou, de repente, pensando que você é tão certo, tão puro, or, perhaps, e Deus está cometendo uma injustiça com você. God is with you. Somente ore a Deus. Just pray to God. Peça a revelação de Deus. Ask God's for you. Se você está pronto, comece a orar. If you're ready, start Deus, ouve, Senhor, as nossas orações. Lord, hear our Deus, revela-te a nós, Jesus Cristo. To us, Jesus Precisamos desse Cristo revelado. Precisamos... De ver quem Tu és. Precisamos sentir a Tua presença. Precisamos ver a Tua operação, Senhor. Manifesta a Tua glória. As Tuas obras. Através da, da nossa vida. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Quero convidar, se você tem algo que você precisa de Deus nessa noite que você vem à frente tonight, forward, não tire ainda da internet porque eu vou orar pelas pessoas que estão na internet, por favor, João internet yet, like internet well. se você quer algo de Deus God, pode ser cura física pode ser healing, emocional pode ser em qualquer outra área da sua vida, vem à frente eu vou orar in, por você seja Deus. Praise be God. Creia, faça como é algo tão simples que eu estou falando para você. Believe, it's something so simple I'm doing. I'm saying to you. mesmo Jesus que estava ali está aqui nessa hora. Se você crer, ele fará. If you believe, he will do. Ele pediu algo tão simples para aquele rapaz. He ao tanque e lava-te. Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Tu tens dito, Senhor, que Tu farás coisas maravilhosas neste lugar. E aqui estou, Senhor, como Teu instrumento, como Teu servo. Toca, Senhor, na vida do irmão Walter. Tu sabes o que ele necessita Deus, em nome de Jesus Que o teu poder, o poder Deus, do teu espírito Venha sobre o teu filho Que ele sinta a tua presença que agora tua presença, Que tu toque no seu coração toque na sua alma No seu corpo, seu corpo Deus, e transforma que ele sinta a Tua presença Que isso possa ser uma realidade agora, Senhor Em nome de Jesus Toma a vida a Tua filha, Senhor Deus, Tu podes fazer E agora em nome de Jesus eu ordeno Pelo poder do Senhor Que o Teu Espírito toque Renove Transforme Cure em nome, Jesus, em nome de Jesus, enfermidades, vá embora agora, Deus faça a tua filha sentir a diferença, em nome de Jesus eu repreendo toda a dor, todo o incômodo, tudo que está, Senhor Deus, afligindo o seu coração. E agora, em nome de Jesus, que as obras do Senhor Jesus sejam manifestas na vida da tua filha. Em nome de Jesus, amém. amém. Deus toma, Senhor, a vida da tua filha também, Senhor. Tu conhece, Senhor, que ela precisa. Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder. Manifesta a Tua glória. Ó oh Deus, na vida da Úrsula, Senhor, Deus, eu abençoo essa vida pelo poder do sangue de Jesus. Deus, que a Tua filha sinta o Teu toque. Deus, em nome de Jesus, Oh Pai, derrama da Tua glória e manifesta na vida dela, Senhor, as Tuas obras, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus toma a vida do teu filho, Senhor. Oh Deus, também manifesta a tua glória na vida do teu filho. God manifests your glory in the life of your son. Todas as dores, as enfermidades, vão embora agora, pelo poder do sangue de Jesus. By the power of the blood of Jesus. dor que o teu servo mencionou ontem, Senhor, eu repreendo agora, seja qual for a causa, em nome de Jesus. In the name of Jesus. Toca, Senhor. Toca no seu corpo Para a tua, tua glória Renovando renewing, Para que ele possa testemunhar Nós confiamos em ti trust Em nome de Jesus. Jesus Amém Deus, toma a vida do Davi, Senhor God, Davi's Em nome de Jesus Pelo teu poder oh, Deus, toca no teu filho Lord, touch your Renova sua força and renew his E sua fé and his faith. Deus, em nome de Jesus Revela-te a ele Abre a sua visão espiritual O oh Deus e que ele veja o Messias Enche o Davi com o teu Espírito Manifesta o teu poder No nome de Jesus Toma a vida da irmã Ilma, Senhor Completa a tua obra Faz, Senhor O que é necessário fazer Em nome de Jesus Manifesta o teu poder E a tua glória Em nome de Jesus Toma, Senhor, a vida Daniela. Deus toma, Senhor, cada músculo, ó oh Deus, aqui, ó oh Deus, do seu corpo. Eu repreendo em nome de Jesus toda a seta do diabo, em nome de Jesus, toda dor. Any pain. Vai embora agora Go away now. em nome de Jesus. The of Jesus pelo poder do sangue de Jesus Deus manifesta a tua glória in God your glory. na vida da Daniela in life. e do, do, do seu filho And her, her son, her child. em nome de Jesus. In the name of Jesus para a glória do nome do Senhor Deus toma a vida da Léo Senhor God, take life in em your nome do Senhor manifesta a tua glória teu poder renova a sua alegria a sua forças, que possamos escutar, Senhor, o testemunho das obras do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém, Senhor. Amen. Pai, toma agora, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo. Deus, se existe alguém, Senhor, com algum tipo de enfermidade, em nome de Jesus, toca com o teu fogo, fire, com a tua graça, grace, com o teu Espírito. With your e a enfermidade nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Que o poder do sangue de Jesus possa passar o oh, Deus sobre a vida desta pessoa para a glória do nome de Jesus queremos ouvir Senhor os testemunhos daqueles que receberam a benção ó Deus que tu abra os olhos espirituais se alguém tem problemas de visão Senhor seja limpo agora seja curado seja gerado visão Vision, Para que essa pessoa veja, see, não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Agora dê uma palavra, Senhor: now, God, word, que haja luz, light, que haja visão, sight, que haja restauração. Move agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, God, opera pelo teu poder. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Pai, se alguém está passando problemas na, na, no relacionamento, na... Father, problem casamento, marriage, com os filhos, children, com os filhos, que agora seja quebrada toda a obra do diabo. Em, em, nome em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado Amém. seja Deus. Pode assentar Amém. Se você recebeu. Alguma bênção de Deus. If you any from God, não esqueça de testemunhar. Then don't to about Amém? That. Se você preste atenção naquilo que você veio à frente. Motivo. E se você vê a mão de Deus que agiu na sua vida. Compartilhe esse testemunho. And that para que a glória de Deus seja manifesta. So that God's glory would be Amém? Amém? Não para a glória de nenhum homem. Not for the glory of any mas para glória somente do Senhor Jesus, Senhor Jesus. amém, amém? Deus abençoe seu coração. Deus abençoe, seu coração Deus abençoe você que nos assistiu pela internet amém Olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto para mim, para nós, para nova geração foi um prazer nós nos sentimos muito honrados com a tua presença não importa onde você esteja não importa que país você esteja o que mais importa é que você tenha escutado e tenha entendido a palavra de Deus e que você possa aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Um grande prazer realmente. Nós queremos abençoar tua vida, mas também queremos ser abençoados por você. Lembre-se de pedir a Deus, de orar a Deus pela nossa igreja, para que esse ministério cresça. Ore por nós, para que as pessoas que ainda não têm uma igreja perto, ou não tem de alguma maneira, por algum outro motivo, a mesma oportunidade que nós temos de vir a uma igreja, eles possam ter também. É muito importante, eu quero que você entenda a sua presença na igreja, é a sua comunhão com o corpo de Cristo. Mas nós estamos providenciando isso, essa transmissão, para que você possa ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ser edificado, de ser abençoado. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida.